Fala pessoal, eu o Bruno Valência aqui Em vídeos anteriores eu comentei que a vida estava relativamente voltando ao normal Mas é, de fato não estava bem acontecendo dessa forma como eu estava pensando E tivemos aí um, umas precauções para tomar né? As medidas que foram ficar dentro de casa E acabou que a gente já passou até um pouco mais de uma semana Mas hoje sim eu posso afirmar que a vida aqui Está bem diferente, tá começando sim a voltar à normalidade, até porque de todos os dias que eu tenho saído para comprar alguma coisa, é, hoje vi muitos estabelecimentos abertos né, e muitas pessoas na rua, estabelecimentos que não abriam há muito tempo passaram a reabrir, então... Agora tá bem melhor É, por exemplo Aqui já tem muita gente transitando E... Assim, no mais, eu espero que dentro de uma semana as coisas melhorem mais e mais e mais E a China está vencendo esse negócio, né? Vamos lá